Amore, amore Crescendo no peito Eu vou te dar valoré, valoré, Não vai acabar, não Tua forma de dançar é uma viola. Eu vou morrer. A seu Kuiang, dá tempo não pega você me, perdoe, você me perdoe, você me perdoe, você me perdoe, mas eu terei de insistir. Você me perdoe, você me perdoe, você me perdoe, você me perdoe mas eu terei de o meu coiso, deixa aproveita. esse moço eu eu Nada, nada, bitch. Me mostro tão leve. Eu quero provar. O meu coisou. Deixa eu deixa, deixar. Deixa, deixa, aproveita deixa, é, aproveita é, esse moço. É, deixa, é.